Bora pra análise sem spoilers do filme Man Faces do Medo. E esse é o novo filme distribuído pela Paris Filmes, que estreia agora dia 8 de setembro nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E esse filme conta a história da Harper, que é uma mulher que sofreu um trauma e ela resolve ir pra uma casa de campo ali pra se recuperar emocionalmente. É, o problema é que nesse novo lugar que ela vai morar, né, ela fica com uma sensação que estão perseguindo ela, que estão de olho nela. Então o filme retrata muito essa sensação de insegurança que ela vai passar a partir de agora E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as nossas redes sociais A gente tem Instagram, TikTok, os links estão na descrição do vídeo E galera, quero lembrar vocês também e... de dar like aqui nesse vídeo, que é muito importante E lembrar também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do canal E com isso tem acesso a benefícios exclusivos aqui do Budog Nerd E isso aqui é um terror psicológico ali bem focado nos medos e nos traumas da Harper É, o roteiro ele começa num tom assim de suspense leve que vai crescendo aos poucos A gente vê bastante essa personagem Se habituando a esse novo lugar, conhecendo um pouco mais Dos moradores, e a maioria dos moradores Aqui são homens, né? E o filme isola bastante a Harper, assim E a gente começa a ficar com a mesma sensação Que ela, de desconforto Ela tá naquele lugar estranho, com aquela gente esquisita Ali, então realmente a gente sente Que ela tá em perigo É, quanto mais a gente conhece ali Aqueles personagens que estão em volta dela ali Quanto mais a gente conhece os moradores daquele lugar Mais a gente quer que ela saia com urgência Ali daquele lugar hein? E o filme apresenta toda a história a partir da perspectiva Dela, de como ela enxerga as coisas E das impressões que ela tem das situações É, o roteiro aqui aliado à montagem é, Conta a história aqui por meio De vários flashbacks, né, a gente acompanha Bastante essa nova situação dela ali Naquele lugar, com aqueles homens ali em volta Mas a gente vê vários recortes também do passado Dela e a gente vê qual foi exatamente Esse trauma dela, como esse trauma teve Impacto na vida dela a partir de então né? E o filme ali no primeiro e segundo atos Ali, ele tem aquela pegada bem clássica de de terror, que a pessoa vai pra um lugar distante e começa a se habituar ali na cidade então fica bastante nessa parada assim de angústia, a sensação de perseguição e medo. É o problema é que em determinado momento ali, a partir principalmente do terceiro ato, o filme ele assume ali um tom gore, trashzão mesmo assim, e aí, na minha opinião, a partir dali o filme decai totalmente. Na tentativa ali, de explicar o significado das emoções dela e dos traumas, o filme fica uma bomba no final. É, a gente entende aqui as alegorias que o diretor o diretor quer trabalhar aqui todo esse impacto desse trauma pra ela e como ela ressignifica algumas questões ali. Mas o filme, ele decai bastante ao ponto de ficar ruim em algum momento. E toda aquela tensão do primeiro e segundo atos acaba se perdendo bastante, assim. Tudo aquilo que tem de bom nos primeiros atos, no terceiro, realmente, o filme se perde bastante. É uma bizarrice ali que acontece atrás da outra, né? A gente vê aquela confusão dos pensamentos dela e como ela tá... Retransformando ou modificando aqui a visão que ela tem do masculino Mas o filme ele vai por um tom bizarro, assim, gore total Que chega a ser esquisito, né É, mostra ali que ela tem que ressignificar todo, Tudo aquilo que ela conhece sobre essa visão de homem Todos os sentimentos dela Os pensamentos e principalmente a culpa que ela sente É, são cenas confusas, assim, que mostra bastante Esse simbolismo aqui que tem da violência contra a mulher pra ela, né, cara Mas num ambiente muito confuso, assim um ambiente hostil que aquilo se representa pra ela né? Mas o filme ele não trata de uma maneira muito clara isso daqui. E fala bastante sobre o patriarcado também sobre o fato das mulheres terem que agradar a todo custo, ou elas servirem. Todos os homens em volta delas, então nisso o filme foca bastante. É, a crítica aqui é muito interessante, né? Mas pra mim, no terceiro ato, o filme acaba se perdendo bastante e aí a crítica acaba se diluindo também. Pra mim, o diretor focou num Lars von Trier e acabou acertando num trash esquisitão. É, o diretor aqui, por acaso, é o Alex Garland, né? Que foi o diretor também do Ex Machina e do Aniquilação. Ainda assim, ele consegue trazer alguns elementos marcantes, como um som muito desagradável que aparece ao longo do filme e que marca bastante ele. Ele. E elementos de terror também, que a gente não vai comentar muito aqui pra não dar spoilers. A fotografia também é bem interessante, tem bastante bordas, arcos ali, tem bastante simetria nas cenas. É, eu gostei daquele concreto em meio à natureza, e isso o filme explora bastante. Eu achei interessante, e aquelas cores bem vibrantes também. Inclusive, o diretor usa que a macieira ali como uma simbologia ali ao paraíso, e quando ela pega aquele fruto, realmente dá a ideia de que ela tá maculando o divino, que fala muito sobre a culpa que ela carrega dentro dela. Agora, falando sobre essa personagem, né? A Harper, a Jessie Buckley que faz essa personagem é um dos grandes pontos altos aqui do filme, ela realmente tá muito bem, né? E eu acho que ela acaba salvando ali o filme de ter uma nota um pouco mais mediana, né? Galera, antes de encerrar, eu quero lembrar vocês que agora a gente tem um recurso novo aqui no canal, que é o botão Valeu que fica aqui embaixo do vídeo e que vocês podem apoiar financeiramente o canal, caso vocês tenham gostado, por exemplo, desse vídeo aqui. E a nossa nota, então, pro filme Man Faces do Medo é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios já vai